minha primeira infância destacou-se pelo traço de infortúnio, que foi certamente a consequência da má atuação do meu livre-arbítrio em existências passadas. E uma das razões de tal infortúnio foi a lembrança, muito significativa, que em mim permanecia da última existência que tivera. Desde os três anos, segundo informações de minha mãe e de minha avó paterna, pois com esta vivi grande parte da infância, neguei-me a reconhecer em meus parentes e principalmente em meu pai, aqueles a quem eu deveria amar com desprendimento e ternura. Sentia que meu círculo de afinidades afetivas não era aquele em que eu agora vivia, pois lembrava-me do meu pai, da passada existência terrena, a quem muito o amava, pedindo insistentemente até muito tempo mais tarde para que me levassem de volta para a casa dele. Tratava-se do espírito Charles, a quem eu via frequentemente em nossa casa, conforme explicações do capítulo anterior. Eu o descrevia com minúcias para quem me quisesse ouvir, mas fazia-o por entre lágrimas, qual a criança perdida entre estranhos, Sentindo, dos três aos nove anos, uma saudade torturante desse pai, saudade que, nos dias presentes, se não mais me tortura tanto, também ainda se não extinguiu do meu coração. Se as suas aparições eram frequentes, eu me sentia amparada e mais ou menos serena, pois ele me falava conversávamos, embora jamais eu me recordasse do que tratavam as nossas conversações, tal como acontecia com a outra entidade, Roberto. Mas, se as aparições escasseavam, adivinha amargor insuportável para mim, fato que tornou a minha infância um problema tanto para mim como para os meus. Até os nove anos, não me lembro de que concordasse de boa mente em pedir a bênção a meu pai, o da atual existência. Negava-me a fazê-lo porque, afirmava convicta e veemente, esse não é o meu pai. E entrava a explicar a minha mãe, que tentava contornar a situação, a ele próprio e a minha avó paterna, que foi o anjo bom da minha infância como era a personagem que dominava as minhas recordações. Detalhes singulares viviam em meus pensamentos por essa época. Referindo-me à casa de meu pai, eu descrevi um saguão que me era muito familiar, de tijolos de cerâmica, coloniais, onde a minha carruagem entrava para eu subir ou descer. Havia aí uma escada interna pela qual eu subia para os andares superiores. Narrava eu, desfeita em prantos, descrevendo a casa a fim de que me levassem novamente para lá. E o corrimão da mesma, com o balcão lavrado em obra de talha, pintado de branco e com frisos dourados mostrava o motivo de uma corça perseguida por um cão e pelo caçador em atitude de atirar com a espingarda. O caçador, mais tarde eu o compreendi, era tipo holandês do século XVII. No entanto, jamais me referia a minha mãe de então, isto é, da existência passada, o que leva à suposição de que eu teria sido mais afim com o pai, visto que foi o sentimento consagrado a ele que venceu o tempo, dominando até mesmo a dificuldade de uma reencarnação. Todavia, se jamais me referia à minha mãe de outrora, lembrava-me muito bem dos vestuários que provavelmente foram por mim usados, e graças a tal particularidade, mais tarde foi possível levantar a época em que se teria verificado a minha última existência terrestre época de Allan Kardec, de Victor Hugo, de Frédéric Chopin, ou seja, mais ou menos de 1830 a 1870, reinado de Luiz Felipe e império de Napoleão III na França. À hora do banho, à tarde, frequentemente eu exigia de minha avó certo vestido de rendas negras, com grandes babados e forros de seda vermelha, muito armado e amplo, inexistente em nossa casa, e que eu jamais vira. pedia as mitenes, eu dizia luvas sem dedos, coisa que também jamais vira. Pedia a mantilha, chale e a carruagem para o passeio, porque o meu pai esperava para sairmos juntos. Admirava-me muito de não encontrar nada disso, assim como também os quadros que viviam em minhas lembranças, quadros de grandes proporções, os quais eu procurava pela casa toda a fim de revê-los sem, todavia, encontrá-los, e que, certamente, seriam coleções de arte ou pinacoteca dos antepassados da família da última existência. Reparava, então, decepcionadas paredes, muito pobres, da casa de minha avó ou da de meus pais, e, subitamente, não sei que horrorosas crises adivinham para me alucinar, durante as quais verdadeiros ataques de nervos, ou o que quer que fosse, e descontroles sentimentais indescritíveis, uma saudade elevada a grau super-humano, me levavam quase à loucura. Passava dias e noites em choro e excitações que perturbavam toda a família, e o motivo era sempre o mesmo, o desejo de regressar à casa de meu pai, de onde me sentia banida, a saudade angustiosa que sentia dele e de tudo mais de que me reconhecia separada. Em tais condições, não podia folgar com as outras crianças e jamais senti prazer num divertimento infantil. Em verdade, não encontrei jamais, desde a infância, satisfação e alegria em parte alguma. Fui, portanto, uma criança esquiva, sombria, excessivamente séria, Criança sem risos nem peraltices, atormentada de saudades e angústias, imagem na terra daqueles réprobos do suicídio descritos nos livros especificados. O lenitivo para tão anormal situação apenas adivinha dos trabalhos escolares, pois muito cedo comecei a frequentar a escola, e do amor com que me assistia minha avó paterna, já mencionada, a qual, não obstante os seus pendores materialistas, me ensinou a orar muito cedo, suplicando a proteção de Maria Santíssima. Certo dia, aos sete anos, lembro-me ainda de que, ao me tentarem obrigar a pedir a bênção a meu pai, recusei e expliquei veemente. Esse não é o meu pai. O meu usa um paletó muito comprido, sobre casaca ou coisa semelhante, com uma capinha dos lados, trajes masculinos do tempo de Luiz Felipe I da França. Um chapéu muito alto e cabelos meio brancos, grisalhos, e mais compridos. E usa bigodes grandes. Ele é um pouco velho. Não é moço como esse aí, não. Tal franqueza, que para mim representava uma grande dor... Para os demais, nada mais seria do que petulância e desrespeito. Valeu-me, nesse dia, boa dose de chineladas ministradas por meu pai, o que muito me surpreendeu e fez que me considerasse mártir, pois fui castigada desconhecendo o motivo por que o era, visto que, sinceramente... O Pai, por mim reconhecido, era o espírito que frequentemente eu via e do qual me lembrava com inconsolável saudade. Na verdade, eu necessitava mais de tratamento físico com vistas ao sistema nervoso e psíquico, visando ao suprimento de fluidos balsamizantes para o traumatismo sediado no perispírito do que de repreensões e castigos corporais, cujas razões eu não compreendia. O castigo de que realmente eu necessitava ali estava, na tortura de conservar a lembrança de um pai amado de uma passada existência, quando ali estava o pai do presente, requerendo igual sentimento e respeito idêntico, mas apenas temido e não propriamente amado, e no qual sempre deparei a severidade, útil e muito necessária à minha situação atual. No entanto, bastaria uma série de passes bem aplicados, frequências reuniões de estudo evangélico num centro espírita bem orientado e preces para que tão anormal situação declinasse. Se, como é evidente, o fato de recordar existências passadas é, antes de mais nada, uma faculdade, aquele tratamento telaia adormecido em mim, desaparecendo as incomodativas explosões da subconsciência, ou talvez fosse mesmo necessária ao meu reajustamento moral e espiritual a conservação das ditas lembranças, e por isso elas foram conservadas. O caso, porém, é que, posteriormente, eu mesma, depois de bem norteadas as minhas faculdades supranormais, tratei, com meus guias espirituais, de algumas crianças assim anormalizadas, conseguindo resolver terríveis impasses de natureza semelhante. Apesar de meu pai se ter convertido à crença espírita antes mesmo do meu nascimento, e certamente porque ao meu espírito seria necessário que tais lembranças não fossem banidas da minha consciência, esse tratamento não foi tentado e eu tive de vencer a primeira infância rudemente torturada por uma situação inteiramente anormal, dolorosa. Mais tarde, atingindo os nove anos, é que esse tratamento naturalmente se impôs, e, com os tradicionais passes, terapêutica celeste que balsamizou minhas amarguras de então, sobrevieram tréguas e consegui mais serenidade para a continuação da existência. Entretanto, outra entidade igualmente dominava as minhas recordações durante a infância. Tratava-se do espírito a quem eu denominava Roberto, conforme explicações do capítulo anterior. Eu não o poderia efetivamente esquecer, uma vez que sua presença em nossa casa era constante durante toda a minha infância e grande parte da juventude. Tal acontecimento aviventava estranhas impressões em meu ser, e, se demorava a revê-lo, saudades muito vivas me pungiam o coração. Não raro perguntava por ele a minha avó, pedindo-lhe que o mandasse chamar, mas um sentimento indefinível se entra e chocava em minha alma a respeito desse espírito, que eu sabia ser amigo e me amar com veemência. Eu julgava, então, um parente muito próximo, ao qual me sentia ligada e cuja companhia me era habitual. Grande e afetuosa atração me impelia para ele. Não obstante, detinha-me certo temor quando o via e, por algumas vezes, me assustei com sua presença, temi-o e, em gritos de pavor, procurava socorro nos braços de minha avó. Mais tarde, ele próprio corrigiu tais distúrbios de minha mente, afirmando que esse terror nada mais era que reflexo consciencial do remorso pelo deslize praticado contra ele em passada existência, mas que tal acontecimento se perdera no abismo do pretérito, que eu agora já não seria capaz de assim proceder, e por isso não assistiam razões para tanto me amesquinhar em sua presença. Que, além do mais, desde muito ele me favorecera com o perdão sinceramente extraído do coração, e eu, arrependida, encarnara decidida a reparar o erro do passado a despeito de quaisquer sofrimentos e sacrifícios. Acrescentava que longo passado de amor unia os nossos espíritos através do tempo e que, portanto, laços espirituais indissolúveis igualmente nos uniriam para o futuro. Tão perfeitas eram as suas aparições à minha evidência que, certa vez, contando eu cinco anos, lembro-me de que, encostando casualmente o pulso num ferro de engomar superaquecido, eu me queimei e daí resultou uma ferida muito dolorosa. Dois ou três dias depois de tal ocorrência, esse espírito apresentou-se-me sentado na cadeira da sala de visitas, onde frequentemente eu o via, em casa de minha avó. Chamou-me para junto dele, como habitualmente fazia. Mas, porque eu não o atendesse de imediato, estendeu a mão e segurou-me pelo pulso ferido, atraindo-me para ele. O contato magoou-me horrivelmente e eu me pus a chorar, explicando à minha avó o que se passava. No entanto, ninguém atinava com a identidade daquele Roberto, o morso de barbinha, a quem eu me referia e a quem indicava como estando sentado na cadeira, pois não era visto por mais ninguém. Lembro-me ainda do pesar, do desapontamento de sua fisionomia, compreendendo que me magoara com o seu gesto afetuoso. E, porque eu me refugiasse junto à minha avó, que casualmente se encontrava de pé no centro da sala, e procurasse esconder-me dele, encobrindo o rosto em suas saias, também ele, procurando distrair-me, escondia o próprio rosto entre as mãos, para me espionar de esguilha. Pus-me a rir, cobrindo e descobrindo o rosto, como brincando de esconde e esconde. Por sua vez, ele fazia o mesmo com as mãos, e dentro em pouco eu me via satisfeita, dirigindo-me sempre à cadeira, que para a outra continuava vazia, mas que para mim mostrava o ser mais amado pelo meu espírito em todos os tempos, depois daquele outro a quem eu reconhecia como pai. A constância dessa entidade a meu lado prolongou-se até a minha juventude e... Se fora possível uma obsessão partir de um espírito em boas condições, que ama em vez de odiar, houve obsessão dele sobre mim. Era como um noivo, um esposo amante que morrera e não se conformava com a separação. Aos doze anos já eu produzia literatura profana sob seu controle mediúnico. Essa entidade nunca produziu literatura doutrinária, embora me concedesse copiosa literatura profana. Sem contudo, eu mesmo estar muito certa do fenômeno. Sob o seu influxo, eu escrevia febrilmente, sem nada pensar, completamente desperta, sem orar previamente, apenas sentindo o braço impulsionado por força incontrolável. Tratava-se de estilo literário vivo, apaixonado, veemente, muito positivo, impossível de pertencer a uma menina de doze anos. Ao que parece, a dita entidade fora literato e poeta, e, posteriormente, essas produções mediúnicas foram publicadas em jornais e revistas do interior, sem todavia, ser esclarecida sua verdadeira origem. Explicava a ele, então, que me preparava para futuros desempenhos literários espíritas. Assim, pois, a atuação da entidade Roberto exerceu ação poderosa sobre o meu caráter. Melancolia profunda acompanhou-me a vida inteira devido à sua influência e minha consciência, reconhecendo-se culpada diante dele, negava-me quaisquer possibilidades de alegrias para o coração. Eu, aliás, não poderia esquecer facilmente certos detalhes de minha passada existência, porque as entidades Charles e Roberto pareciam interessadas em conservá-los. De certa feita... Charles declarou o mesmo, veemente e autoritário, qual o enérgico pai. Não deixarei que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí advindos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu o farei. E, com efeito, não só me ha ajudado a vencer as intensas peripécias que me foram dadas a experimentar neste mundo, como também, por meio do seu auxílio, boas resoluções tenho tomado em meu próprio benefício e tudo sob inspirações extraídas das impressões deixadas por aquelas recordações que, se muito me fizeram sofrer, também me transmitiram a certeza de que era justo que eu a sofresse, visto ter errado outrora, e que, depois da série de expiações necessárias, outras fases de progresso e ensejos felizes advirão. Prosseguindo, escarecerei que, às vezes, as mesmas recordações pareciam surgir subitamente, Dando a entender que seriam antes extraídas da minha consciência profunda por uma vontade exterior, uma sugestão de entidades do invisível, tal a operação dos magnetizadores e cientistas com os sujeitos sobre quem estudavam os fenômenos de regressão da memória para indagações sobre a reencarnação durante o transe sonambúlico. Os fatos curiosos que passarei a narrar em seguida, durante os quais me vi representando, por assim dizer, o singular papel de sujeito de um operador do mundo invisível, levam-me a crer isso, ao mesmo tempo que desdobra o motivo das citadas recordações de existências passadas.